Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje assunto bastante importante é como funciona a máquina humana. Como é que funciona as nossas partes para que você possa encontrar a tua paz de espírito, tua prosperidade e teu amor. Sou o Afonso Ferreira, da Academia do Ser Humano. Sou o criador do método Ashi. O ser humano é como se fosse um carro ah, eu vou usar o carro como uma analogia. Então, é, nós temos vários sistemas dentro de um carro. Tem o sistema de freio, tem o sistema de injeção de combustível, de ignição. Né? Nós temos o sistema de, sei lá, de sistema elétrico, temos né, o sistema do ABS, sistema de som, sistema lá de, da parte de baixo, das engrenagens, não, da, da, da parte de suspensão, e cada um dos sistemas tem uma vida própria. Se um deles não funcionar bem, cara, o teu carro não vai funcionar legal. Pode ser até que ande, se estiver falhando, ele vai andar, mas vai andar mal. Se o sistema de pneus lá estiver careca, meu, vai dar problema. Então é, isso, é assim que funciona o ser humano, e eu vou explicar para vocês agora. Então, quando você quiser consertar algo em você, que você está com depressão, está com dor de barriga, quando você está tenso, dor de cabeça, quando você está desanimado, quando você está falando demais, não importa, qualquer coisa que você tenha, você vai identificar agora onde é que está essa questão, e aí você vai trabalhar aquilo, vocês não têm ideia de quantas pessoas eu já curei, Curei, entre aspas, porque não existe cura, né? Nós temos um modo diferente de pensar, modo é, um modo que não dá o um resultado e a gente considera que é doente, ou que tem cura, ou que está certo ou que está errado, isso não existe. Aí ah, você vai entender que cada um de nós nasce programado para fazer alguma coisa. Então não adianta eu pegar a minha máquina de lavar roupa e colocar lá frutas, ligar e isso vai sair suco, vai sair... Não vai, mesmo que não vou pôr roupa lá, meia, cueca lá dentro do liquidificador para lavar... Entende? Então, cada um tem uma função, certo? A mesma coisa acontece dentro de nós, que acontece também, cada pessoa tem um destino já programado, que pode ser mudado. Beleza? Então, vamos lá. É, inclusive, tem pessoas que estão sofrendo porque não conhecem essa mecânica. Eles pensam que eles querem uma coisa na vida deles e não acontece, e porque... Não sabem usar a máquina dele. Né? Ou tem problemas que tem problema com os pais, com problema com os filhos, a mesma coisa. É só uma questão de como você funciona. Quando você entender como você funciona, você vai entender como o outro também funciona. Porque cada um está programado para alguma coisa. E aí, às vezes, os programas não coincidem e dá problemas. Então, com esse processo, né? com esse método que eu desenvolvi, você vai aprender todas essas questões. Mas hoje aqui eu quero que você comece a observar que talvez você esteja procurando é, a solução em lugar errado. Está né? procurando a solução em lugar errado. Eu, eu vejo alguém aqui mal, eu tento ajudar né? e peço sinceramente que pare de usar remédios. Tá? É, teve pessoas aqui que já foram diagnosticados por psicólogo por psiquiatra com doença mental e o cara veio aqui e curou aquilo. Entende? Então, é por aí. Vocês vão verificar agora. Quem você pensa que é, não é você. Então, eu vou fazer aqui, é uma simbologia. Vou fazer aqui. Isso aqui, você chama de eu. Né? Eu aqui é, significa eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou emagrecer, eu vou, é, vou, vou, vou, vou, vou para a academia de ginástica. Está cheio de vontades aqui que não acontece. Ah, eu vou, vou perder agora 10 quilos em dois meses. Não, isso não pode ser que você não pode dizer aqui, não. Hã? Geralmente não dá conta. Geralmente aquilo que é tediante, o que não está dentro do teu processo não vai dar certo. Então, por exemplo, né? Eu sou um padrão de comportamento sete. Eu tenho muita dificuldade para ir na academia, na academia lá de ginástica. E eu não faço ficção. Eu queria perder a barriga, mas eu nunca fiz esforço suficiente. Eu só quero. Né? Agora tem pessoas que têm tesão em ir lá. Já está viciado e ele tem que ir lá porque senão ele não vai, não vai ficar bem. Mas ele não consegue estudar, ler um livro. Então, cada um de nós tem um. Lá. Então, isso aqui é quem você pensa que você é. E geralmente isso aqui pensa que você é o bicho da goiaba, você pensa que é o bom, que você sabe tudo, dá palpite na vida do outro. Por que você se acha o máximo? Mas isso aqui, na verdade, eu vou pôr entre aspas, porque não é você, é. Nada, isso aqui é uma personalidade. Ou... Como o Gurdjieff chama, isso aqui é um falso mordomo. Qual é a função de um mordomo? Um mordomo é para organizar a casa, para falar, oh, você vai cortar a grama, você vai lavar a louça, você vai arrumar as camas e assim vai. Então, o mordomo deveria e faz isso. Né? Mas, dentro de nós, esse falso mordomo é o cara que diz assim, vai estudar, e o nosso corpo não vai estudar, vai fazer academia e não vai, então, na verdade, ele pensa, por que é falso? Porque ele pensa que ele manda. Quando eu for verdadeiro, quando eu disser, vou fazer tal coisa e acontecer, aí já não é mais o falso mordomo, seria um verdadeiro mordomo. Ah, mas não, não tem o verdadeiro mordomo, ele tem, mas é uma outra palavra, é em outro momento que ele vai surgir. Então, aqui é tudo aquilo que você pensa que você é. Quando você sente raiva das pessoas, quando você não se dá com a sua mãe e quer se dar, está aqui o do problema. O problema vem de outro lugar. Mas você gostaria que fosse diferente? Você gostaria de ser respeitado? Você gostaria de ser rico? Você gostaria de ter um físico bonito? Você gostaria de ser é, conquistador ou conquistadora? Você gostaria de ter um amor, você gostaria de estar vivendo bem no seu relacionamento? Isso aqui, ó, isso aqui é o querer, mas não acontece. Por que não acontece? Não acontece porque todos nós temos aqui um subconsciente. Tá? Então, o que é o subconsciente? Eu vou escrever aqui, subconsciente. É aquilo que está lá dentro de você e que manda em você e você não sabe o que ele manda. Quando esse aqui diz, vou fazer academia, se esse aqui não tiver filhos, assim, vai nada, cara. Você vai lá cinco dias, vai lá quatro aulas e não vai fazer academia, porcaria nenhuma. Então, ele está mandando. Ah, eu tenho coragem, vou tirar aquela menina para dançar. Esse aqui diz, você é medroso, você abundando, é não vai nada. E ele não vai. A menina, eu vou conquistar aquele rapaz lá, eu vou, não eu vou lá conversar com ele. Quero conhecer ele. Se esse aqui disser não, então esse aqui aqui na verdade está mandando em você. Você quer uma coisa, mas não consegue fazer. Você quer mudar um hábito, mas não consegue mudar. Então, existem muitos sistemas, muitas pessoas que criam um monte de regras. Ó, oh, para você mudar um hábito, você tem que fazer 21 vezes. Blá, blá, blá, blá, blá, não. Cara, se esse aqui não quiser, não vai mudar. Porque ele está entalado, ele está lacrado lá dentro de você. Né? Todos nós temos um programa de computador dentro de nós. Como é que é esse programa é? Esse programa são tudo aquilo que aconteceu na sua vida, lá na infância, por exemplo, você levou uma mordida de um cachorro, tá? então o que acontece, lá no teu programa, lá dentro de você, lá no seu íntimo, tem uma linha de programa, tem assim ó, quando vier um cachorro, você faz assim, você corre, você chuta, você dá um tiro, isso não é. Como? mordida de cachorro, então esse pedaço aqui eu vou chamar, mordida, mordida. Dei cachorro. Se você se assustou, se você ficou, né, correu, ou mordeu, sei lá, aconteceu alguma coisa, aquilo está registrado em você. Então, toda vez na sua vida, em que aparecer um cachorro, nas mesmas condições ou parecidas, você vai reagir desse jeito. Né? Se lá no passado você tinha uma bicicleta e passou por cima de cachorro, de bicicleta passou, coisas que ver? Se agora você é adulto e tem um trator, e aí você vai passar com o trator. E você vai repetir a mesma coisa aqui. Aí, por exemplo, tem um outro programa lá. Teve um dia que a tua mãe brigou com você e você ficou triste e chorou. Ah! Aqui a mesma coisa. Tem uma, um programa. Eu vou escrever aqui. A mãe brigou. A mesma coisa, então, toda vez que a tua mãe brigar, se você chorou aqui, você vai chorar. E às vezes não precisa nem ser mãe, quando alguém brigar com você, você chora. Tá? Eu vou até tirar aqui a mãe, vamos lá. Mas é mãe, geralmente é da mãe, vou deixar ali. Então, a mãe brigou, você vai agir desse jeito, tá? Um dia teu irmão te enganou, pediu para você fazer alguma coisa, quando criança, não estou falando de adulto, estou falando de criança. Não. Lá no passado, teu irmão brigou. Não, teu irmão o que, que fez? Teu irmão mentiu. Olha lá é. Teu irmão mentiu. Se lá no passado você fez de conta que acreditou, se lá no passado você foi lá e brigou com ele, se lá no passado você fez... Bom, não importa o que você fez, na vida adulta você vai fazer a mesma coisa. Então nós estamos carregados de todos esses programas dentro de nós, que vão fazer eu agir e reagir deste modo. Quando é uma boa reação, uma reação positiva, beleza pura, vai me ajudar a prosperar. Se é, for uma reação negativa, em que me trouxe problemas ou dificuldades, vou continuar repetindo. Se aqui você teve lá, ah, alguém falou que o dinheiro é sujo, não te traz felicidade. Né? Pronto. Ferrou. Você não sabe por que você não prospera. Porque lá dentro de você tem uma crença que diz que dinheiro é sujo. Dinheiro é difícil de ganhar. Cara, está tudo aqui. Está tudo aqui. E isso faz esse aqui, o subconsciente agir desse modo. Ah, então, o nosso subconsciente vai pegar informações aqui. Você está programado para você ser assim, desse jeito. Então, é isso aí. Deixa eu a tampa de caneta aqui, cara. Pronto, está tô... resolvido todo o problema da sua vida agora, acabou, pode ir embora, pode desligar o vídeo aí que acabou Por quê? Eu estou falando que acabou, porque agora você sabe aonde que você vai ter que trabalhar Você sabe aonde você vai ter que mudar tá? Tudo isso aqui, beleza? Então, o bem consciente, lê aqui só que tem outros detalhes, tem o nosso modo de agir, o nosso modo de fazer. Eu quero mudar isso e vai ser possível, é possível. As pessoas mudam sozinhas, né? É, por exemplo, vamos ver uma coisa aqui, ó. Por exemplo, se você gasta muito dinheiro, então suponha, vou pagar aqui. Quando você tem dinheiro, você compra doces. Gasta tudo. isso que as pessoas não conseguem acumular, eu, no caso, ah, eu sempre comprei mais do que eu precisava e, e não guardava para fazer nas coisas que me trariam dinheiro, né? eu gastava naquilo que era inútil, tá bom? então eu posso começar a mudar isso, mas eu tenho que saber como funciona o meu subconsciente, a minha mudança vai ter que ser aqui, na verdade, mas eu tenho, é, isso aqui é o que aconteceu, mas a interpretação aqui é diferente, então veja, é... Quem conhece o Enneagrama, né, porque o nosso trabalho é, não é só o Enneagrama, nós usamos o Enneagrama mais o quarto caminho. Então, o que acontece? Aqui na academia, nós ensinamos para as pessoas uma coisa chamada método ACHE. O método ACHE é, é o estudo de Enneagrama, mais quarto caminho. O Enneagrama é um método, um sistema que existe há mais de 5 mil anos, que ele mostra como as pessoas funcionam e qual é a personalidade. E o quarto caminho é como que você conserta. Como é que você vai consertar o teu modo de ser? O Enneagrama mostra onde está o erro e o quarto caminho é conserta. Beleza? Então tá bom. Então, dentro do conceito, isso aqui, ele tem um objetivo. A somatória de tudo isso aí tem um objetivo. Cada um age e reage de um modo diferente. Mas eu posso dizer assim, ó, é, que eles têm um, um, coisas em comum. Todo o ser humano tem três cérebros dentro do mesmo é uma dentro da outra, tá? Tem um cérebro que é chamado cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é do fazer. Então, aquelas pessoas que saem fazendo as coisas, pá, pá, pá, rápido, rápido, rápido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, briga no ato, ele, ele não pensa, faz. E tem um outro que é escravo dele mesmo, trabalha, trabalha, tudo tem que estar perfeito. Então, são pessoas que, na verdade, tem, eu vou representar aqui é, didaticamente, são pessoas que têm o cérebro reptiliano, mas usado mais desenvolvido no sentido de usado, os dois eles têm o mesmo tamanho, a mesma capacidade, mas usa mais esse aqui, que nem eu, meu braço direito é mais forte que o esquerdo, por quê? Porque eu uso o direito, se eu começar a usar a esquerda, vai ficar forte igual, então, esse aqui são das pessoas do fazer, aí tem as pessoas do, mental, do, do emocional, são pessoas que reagem emocionalmente, então, são pessoas que têm no seu subconsciente, a maior parte das reações deles são emocionais. Choram fácil, têm depressão, são bipolares, morta alegre, tá triste ou gosta de ajudar demais os outros, mais do que ele poderia ajudar, e dá dele para ajudar o outro e tira de si. E aí existem as pessoas teóricas. Então, eu vou fazer aqui um desenho das pessoas teóricas. As pessoas que usam mais o centro de inteligência do pensar, do teorizar, não é pensar, como pensar todo mundo pensa, mas do teorizar, viajar na maionese, eu sou viajante na maionese, estou aqui daqui a pouco eu fico... Né? Tem outras pessoas que pensam, pensam e ficam quietas, só ficam observando. Então, cada um tem um jeito de ser, beleza? Então, isso aqui está dentro de nós. E eles estão desenvolvidos de forma desamônica, né? Um desses centros está mais desenvolvido que o outro. Eu vou falar do meu do meu centro. Tá? Então, assim, ó, eu tenho muito desenvolvido o centro teórico. Então, eu sou viajante da maionese. Hoje não mais, tá, pessoal. Isso aqui eu estou falando antes de eu ter esse conhecimento. Hoje não mais. Aqui está... No Afonso, o emocional. Eu sou uma pessoa fria. Eu era frio. É, meus relacionamentos eram complicados. Eu fui casado quatro vezes, cara. Puta que pariu, meu. Porra, oh, meu. Entende? Nunca realmente me envolvi emocionalmente. A não ser com a minha quarta mulher. isto, Pensando sendo três, <risos> nunca me envolvi em com as minhas três primeiras. Na última pessoa com quem eu convivi, eu me entreguei emocionalmente, eu me apaixonei e realmente foram dois anos extremamente difíceis, chorando de manhã à tarde à noite. Né? Dentro de mim faltava um pedaço, né? Era, foi muito horrível mas eu tenho que agradecer a essa pessoa, porque através dela eu desenvolvi o meu emocional. Ah, então, os meus três aqui estão equilibrados, óbvio que eu não, né, esse emocional vai se levar mais tempo, mas ele hoje é uma outra história. Ah, então o meu novo relacionamento, quando eu tiver, vai ser um relacionamento maduro, e não mais um relacionamento onde né, existia... Né, uma pessoa sem emocional, uma pessoa que ofende as pessoas sem querer, é uma pessoa que não dá amor, ele exige amor, mas não dá, sabe? Então, pois se vocês estudarem comigo os outros trabalhos que nós temos aqui, os outros cursos, vai entender como é que é isso. Então, eu hoje sou exatamente, totalmente um outro homem. Aquele que eu fui já era porque, né, é, através daquele sofrimento que eu tive, dentro daquela paixão, foi o que fez eu crescer. É uma pessoa que eu devo muito. Não devo muito. Porque ela também deve ter ganho algumas coisas comigo. Mas transformou a minha vida pela, pelo desenvolvimento emocional. Então, eu, em épocas passadas, eu era extremamente teórico, me tornei, é, eu era é, com o centro emocional reprimido, né? era frio, entende? era frio, não era, não era uma pessoa emocional e amorosa. Sabia que eu tinha que fazer algumas coisas, dava uma flor, mas dava uma flor sem o, sem o amor, sem o emocional. Dava uma flor, porque eu sabia que eu tinha que dar. Hoje não, hoje eu dou uma flor, hoje eu dou um brinquedo, dou um chocolate, dou um pedaço de prego lá, mas de um modo diferente. Tá? então Aí meus relacionamentos começaram a realmente mudar. E aqui, eu tenho bem desenvolvido. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa. Teórica, viagem na maionese e saio fazendo. Eu inventei mais de 20 produtos. Inventei não, né? Desenvolvi mais de 20 produtos. Patentei dois. Ele nunca chegou a lugar nenhum, porque essas pessoas aqui nunca chegam a lugar nenhum. E esse que foi minha grande trama. Foi por onde eu comecei a trabalhar com isso aqui, para que eu pudesse. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo depois. Comecei a estudar isso aqui, daí eu opa, opa, opa. Fui aprendendo, fui aprendendo, eu entendi isso. Então hoje é uma outra história. Hoje eu tenho a capacidade de crescer. E vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, assim, ó. o que aconteceu? Como eu fiz. É... Como eu desenvolvi. Vamos lá, diferente, desculpe. Estou olhando aqui as coisas do pincéis quando eu usei ele, em preto. Então, este aqui é o que nós chamamos de padrão 7. Eu sou um padrão de comportamento 7 meu vício é a mula. Cada um de nós tem um padrão, cada um de nós tem uma diferença. Um tem esse aqui mais desenvolvido, esse aqui menos desenvolvido, e aí vai, tem uma combinação aqui. E o que acontece? Quando você é, não está evoluído, você tem um, eu vou chamar aqui é diferente, eu vou tirar. eu sou o padrão 7. Certo? Agora, existem mais coisas que é uma... Uh, o entendimento mais elevado, por isso que eu digo agora tem que assistir esse vídeo, talvez umas duas, três vezes, para que você possa entender. Existe é, uma outra classificação, que são as pessoas na nossa vida, né? na nossa vida nós vamos evoluindo, então nós temos nossos pais, nós temos uma criança, um adulto, e podemos ter aí, se você quiser, um relacionamento. Mas o mais importante de tudo é que você tem que saber que existe, existe dentro de nós uma criança. Existe dentro de nós o nosso pai. Existe dentro de nós a nossa mãe. Existe dentro de nós o adulto. Eu poderia colocar aqui também a nossa companheira ou companheiro. Eu poderia pôr aqui mais coisas. Nosso chefe, nosso, nosso diretor, nosso seu nome, o que mais?